Então, e a espada? Uh, fala convosco! Obrigado! Já aqui estava há algum tempo. O que podemos fazer para você? Nós taking you back to the ao Moncloid. Estarás bem com isso? Sim, por favor! E tu sabes que esta espada se chama Dawnbringer. A lenda diz que é uma espada que está perdida no Underdark há vários séculos e é uma espada que está associada com o bem de tentar acabar com o Darkness. Eu, eu, eu digo ao Isaac para ir levando aquilo, pode ser que aquilo vá curar-se. Nessa pequena tem que eu sou o tanque, não Tu é és o tanque? Tanque quê? Lavar a roupa? vocês <risos> chegam lá, vem logo o líder, mete-se à frente de todos. Vocês realmente foram uma salvação para nós. Falando em salvação, será que alguém pode tirar esta machia de escorbo de que eu tenho em cima? quiserem sentar-se e recuperar um bocadinho as forças, nós tratamos desses problemas que vocês têm. Eu, entre os anos, eu estou, eles estão a fazer esta conversa, eu estou bem, lentamente a tentar seduzir os gays e a dizer, não, não, mas isto foi tudo graças ao Isaac, ele quase deu a vida para extinguir aquele mal e, e ideia progressivamente, convencê-los que eles deviam uhum. dar a arma ao Isaac quando, sei lá, esta cidade tivesse a toda destruída por assim, a gente passa aquilo, vamos as partes. E, e eles dizem que não é uma decisão deles, é uma decisão dela. No dia em que precisarem de mim, precisarem realmente de mim, podem contar que eu estarei lá para vos ajudar naquilo que conseguires. No precisarem de mim, fodam-se, desemerdem se <risos> E pronto, nós fazemos o Long Rest enquanto os monks ensinam a Alexandra a nova habilidade dela. Very nice. Siga para as docas, Sabemos qualquer coisa sobre a aparência dele, right? Sim, ele tem uma pala no olho. Notas cá aqui, um do Ergar. E aqui à frente notas que é o outro mexer. Pois aqui... Eu vou por baixo da paliçada ah, sim. agarrada. Ele estava aqui, estava para cá de baixo. Não sei se ele tinha pala. que eu por baixo como... tem uma estrutura, por exemplo, em cruz. As manéis vivas dava para andar lá abaixo dos piores. Né? <risos> ah, e o gajo vê que está ali alguém em baixo. Oh, senhora, eu tenho tanta boca para tu só tentar e... apanhar um peixe para comer. <risos> e o gajo puxa-te para o teu barco e dá tipo uma sanza, ou assim: Não podes andar aqui à noite com os guardas e os gajos são invisíveis. percebes? Vai para casa, vai para casa! Ainda bem que não vi isso. Uhum. Claramente o gajo também deve ser um subagloro. Ou assim o gajo pega no seu barquinho e o gajo passa. Ok, então, next! Fique invisível. Um déximo para conseguir percorrer dali. E por aqui, toma atenção à cara dele, suba estas escadas e sai deste lado. Eu, gajo. Mr. Werris, Salto Baron. O Sun, vai-se por debaixo de água e vai-se transformar num giant octopus. Octopus? É. Eu meto me aqui, um bocado de fundo. Eu estive, eu estive ali no barco com o, o seu colega que deu-me uma e, e os soldados andam todos tipo, à sua procura. Tipo, eu não sabia que era você. Estava ali daquele lado, mas uh, agora pela descrição que estou a ver, que é uma pala e andam todos à sua procura. Olha, eu sou-se você assim, fugir. Eu vou fugir porque eu tenho muito medo de estar aqui. Que, que, que, não sei, adeus, adeus. E o gajo? Você me fez um giro. Penis. Eu vi logo. Eu faleci assim, aí chegar onde o gajo? Tu sentes movimento na água? Na água? Gás. Sim, na água, aqui é o pé do canto do caixas, ao bruxo. Coruja, houve o gajo debaixo daquela cena de madeira. Ele está a fazer mais ou menos o cano a pensar por cá. Coruja vai aterrar em cima do sítio onde ele estiver. Okay. Uh, uh, uh, uh. Mas se não tiveres mais nada a fazer, podes ir ao barco ver só o que é que o gajo estava aqui a meter. A gente rouba o gajo enquanto o gajo ainda está vivo a olhar para a gente. E vocês vêm aqui passar. Acende a vai pequenina. Caramba! Eu a cagar em cima, meu. Então já, eu vou, vou começar a, <laughs> a tirar as amarras. Ok, então quem é a É o exacto, Nice! Ok. Ok. O gajo está aqui embaixo. O mal mão e força e com a outra está tá, tipo a fazer pirates e para que já foi para a fazer piretos invisível eu, eu venho aqui ó, a ponta do cais e eu vou falar para o meu irmão em língua de polvo o <risos> Luciano vai-se pôr aqui vai usar o, o tentaculo e ele agora está a restrain d 25 feet e vou dar mais 35 lá para o meio <risos> E vejo jogar com o gajo. Ok. okay. But, uh... <risos> e daqui a dois minutos vai chegar assim um barquinho que, que a Gilina se armar ao pé de ti é cheio de droga lá dentro. <risos> se ele eventualmente vier à superfície respirar, eu vou tentar ajudar a puxar e ao mesmo tempo me empurrar com a outra mão. Yeah. Eu vou eu puxar uma corda e ela com a outra ponta da outra corda na mão. Vai, é, yeah, yeah. basicamente. Dá fim, dá fim. Não, não ok, tem. eu ando, ando no barco. barco. Não consegues guiar o barco e atacar o gajo. Caralheira. Mas, mas não te preocupes com o atacar, eu, a princípio o gajo está morto, o Yuri trata dele, a gente agora só tem de não dar cana, os guardas não podem perceber que a gente esteve aqui a fazer traquinho. Ah, okay. não, tranquilo, estou ali a pesca. Está a olhar assim à volta da gente. Peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe. A Gilene já está a sacar o telefone para fazer o post para o Facebook, a dizer que apanhou uma carpa de 7kg com aquele anzol, que é para ver se o gajo lá da loja da pesca lhe faz um desconto a seguir. Deve ser mais pôr prone aqui atrás deste muro. Eu acho que o Herzl é desta melhor. Porra! Claro, a primeira Pai, vez que tu rolas mais do que 3 de dano no spell, o gajo faz um critical success sucesso do que é que estávamos à espera. Quer fazer mais alguma coisa, Felipe? Eu, chorar um bocadinho sozinho, mas, mas agora reparam que a abordagem dele agora é diferente, malta. A última vez que a vida lhe correu mal foi só fúria. E depois a vida correu-lhe pior, ele agora já só está, está triste, já não está a partir, já não está a partir aqui as caixas e os barris ao pé dele. Estou para partir porque os guardas estão a chegar, deixa-os ir embora. Ah, pronto. Eu pensava que tínhamos, tinha havido crescimento pessoal, I stand está correto. Esta merda não vai toda a cagar cornos para dentro de água. <risos> Puxo o gajo 10 de fito ao pé de mim. E de 50 metros, diretamente para baixo. <risos> é onde é que é? 20 de fito fora d'água? 25. É dentro de água, com, com armaduras e coisas ainda anda para baixo. Vocês não sabem, acho que todos os gais sabem nadar. Eu acho que tem quatro de vida. Toma, chupa a caduva. Já está. <risos> Perfeito. <risos> e vocês só, só veem umas últimas cotas de ar a virar de cima. E fica tudo cedo ansioso. O Brian ouviu ali coisas, portanto, o Brian precisa de causar aqui algum género de distração, mas tem de ser tipo mega discreto. Tenta fumar, uma tira-tente. <risos> é discreto. Esse, esse é um Ok, esse é um dos planos. Ele diz: Então pá, o que se passa? Ah, uh, she told me my cock was too big. <laughs> yeah. Look at it. Eu faço uma minor illusion e aparece um Dal Boeda Grande, tipo, chega quase à cintura do pai. É para estes estrangeiros que deixam entrar aqui nas docas, cada vez são mais esquisitos. <risos> ok. Bom, um... Vocês neste momento têm tipo hora que crescer de mercadoria. A Gillian tem uma bolsinha e a bolsinha está dentro da, da capa dela. E a bolsinha ganha um género de um volume. <risos> Quando oh, ela cara. abre a bolsinha lá dentro, então. Mais umas moedas de gold e umas coisas assim preciosas. E tem uma nota a dizer assim. Well done.